Fala pessoal aqui desse canal, tudo bem com vocês? Espero que esteja, mas infelizmente eu venho aqui trazer uma triste notícia que creio que boa parte dos, dos brasileiros já está sabendo, mas uma grande minoria ainda não sabe dessa triste notícia, de algo horrível que acaba de acontecer. Infelizmente o Brasil perde um dos ícones, uma das estrelas é, mais belas e, e que deixava o Brasil feliz e triste ao mesmo tempo com as suas sofrências, mas infelizmente chega para mim a informação que foi confirmado aí o óbito, a morte de, de Marília Mendonça, pessoal, é isso mesmo. A cantora Marília Mendonça, de 26 anos e mais 4 pessoas, morreram na tarde desta sexta-feira, dia 5, após a queda de um avião de pequeno porte perto de uma cachoeira na Serra da Caratinga, interior de Minas Gerais. Abre aspas. Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor, Abciele Silveira Dias, filho do piloto e o copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento. São essas as informações que temos, fecha aspas, informou em nota a assessoria da cantora. Os bombeiros também confirmaram a morte através da seguinte nota. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta-feira, dia 5, ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beck Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga, o CBMG, Confirma que a aeronave transportava a cantora Maria Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais. É pessoal, infelizmente aí é, eu venho trazer para vocês essa triste notícia aí. Que acabamos de perder mais um ícone, mais uma cantora incrível aí. Que as nossas orações possam estar confortando os familiares nesse momento pessoal. Porque realmente é uma notícia muito, muito triste é uma das maiores perdas do Brasil esse ano aí, uma das maiores perdas, infelizmente, acabou de acontecer. E eu vou trazer para vocês aqui mais informações sobre este caso, mas mais uma vez eu peço para vocês aí as orações para que possa confortar os familiares e as pessoas próximas nesse momento. E, mais uma vez, o Brasil está de luto.